A minha fala hoje na tribuna dessa casa Sobre o dia internacional de combate à LGBT e fobia É uma fala de celebração, obviamente Que a gente vive tempos sombrios Onde ainda há uma tentativa de silenciar A nossa diversidade, a nossa identidade Mas por outro lado A gente tem cada vez mais LGBTs Fora do armário, para onde nós Não voltaremos, com liberdade, com Tranquilidade, com orgulho da nossa Identidade, da nossa orientação Sexual em todos os espaços O dia 17 de maio é obviamente um dia de luta para todo o segmento LGBTQIA+, mas é um dia de celebração pelas vitórias e conquistas que nós estamos conseguindo galgar. Não são fáceis, são conquistas com muita luta, mas elas são de fato conquistas importantes para toda a sociedade. Eu tenho muita alegria de estar aqui hoje falando como um LGBT também, ocupando essa tribuna, alegria de saber que até aqui nós avançamos, mas a gente quer avançar muito mais, porque a gente quer uma sociedade onde os direitos sejam garantidos a todos e a todas de forma igualitária.